Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma temática meio reflexiva, minha cara do Juliano, que é o quê? Quanto diária você precisa para produzir o seu próprio alimento? Uma temática que está bastante atual aí e geralmente participa das rodas de discussão, pelo menos do churrasco que eu vou. Beleza? Tem algum recado? Só aquele de sempre, se inscreve, dá sugestão, tá bom. Então toca a vinheta, um beijo nas meninas, um chute nos meninos e vamos lá para conversar. Que a gente decidiu trazer esta temática no botão do Excel, minha cara Juliana Buffalo Bill? Porque é o seguinte, né? Vira e mexe, a gente vê algumas notícias ou algumas correntes, né? Que falam, estimulam que as pessoas elas têm que consumir cada vez mais alimentos, né, estimulando ela a produzir o seu próprio alimento e muitas vezes, né? Colocando esta linha de raciocínio e fazendo uma imagem muito pejorativa do produtor rural, certo? Então, vai uma corrente lá que os caras falam assim: não, você tem que produzir a sua própria comida, etc, etc. Então, antes de eu começar na linha de raciocínio. E o meu posicionamento a respeito do tema, eu só gostaria de falar que eu acho maravilhoso você produzir seu próprio alimento em casa ou aquelas coisinhas que a gente tem. Por quê? Né? Porque é uma forma meio é uma forma meio que terápica, né? É um negócio meio terapêutico. Você ter lá os seus negocinhos de terra, aí você vai lá. Se você tiver uma criança junto, você mostra uma experiência meio lúdica, né? O que é extremamente valioso para o aprendizado. Por quê? Porque daí a pessoa, a criança, não acha que o alimento ele nasce do supermercado e você consegue mostrar uma série de coisas. Só que isso, como eu vou mostrar para vocês, acaba sendo um então, negócio meio utópico, né, em função até das quantidades necessárias. Feitas essas considerações, né, então antes que vocês comecem a me xingar, eu acho maravilhoso você ter a sua própria horta. Eu tenho a minha, eu mijo nela, ela fica bonitinha, ela cresce, depois eu pego o manjericão e coloco no molho do tomate. Então, aqui moçada, a ideia do vídeo é mostrar uma certa linha de raciocínio para você chegar em quantidades. Os valores que eu vou apresentar aqui são valores próximos à realidade, mas eles são valores meio que fictícios. Nós vamos desenvolver a linha, de de, a linha de raciocínio e mostrar os desafios que estão por trás de produzir alimentos em grandes quantidades. Agora sim, vamos começar com um exemplo, sei lá, podemos pegar batata, Juliana? Fala assim, você gosta de comer batata? Eu batata. Onde você come batata? fast food. Então vamos pegar o um exemplo, lógico que a gente combinou antes. Nós vamos pegar um exemplo de uma batatinha do McDonald's, do Burger King, de, de girafas, da puta que pariu, não sei quiser. Quanto que vai uma batatinha média, mais ou menos, de batata assim, ó, quantidade? Uma 100 gramas? Se você olhar, né, eu procurei na internet aqui previamente, nós temos aqui, ó, calorias em McDonald's. Fat secret, olha que maravilha. Foda-se o que que tá falando aí do fat secret, eu vou só pegar aqui, ó, que meio que a quantidade de um McDonald's porção média tá mais ou menos aí na casa das suas 100 gramas que nós vamos colocar aqui. Então cultura, nós vamos colocar aqui a batata, beleza? A batatinha. Bom, então qual começa a nossa linha de raciocínio? vou colocar quantos quilos ou quantos gramas dessa cultura nós vamos comer por dia. Então imagine que a nossa querida Juliana, que está aqui operando as câmeras e fazendo as anotações, ela vai comer uma batatinha média por dia. Então isso aí é consumo, quilos por dia dia. Então, imagine que ela vai comer um potinho de batata, isso equivale a mais ou menos aí 100 gramas. Eu vou colocar 0,105 105 só a conta não ficar redonda, beleza? Mais ou menos aí 111 gramas de batata. É lógico que se você for procurar os dados, o consumo per capita de batata, ele é menor do que isso daí. Por quê? A pessoa não come batata todo dia, né? Você geralmente não come batata todo dia. Então, na média, você vai ter um consumo menor do que isso. Mas aqui, como eu disse, né? A ideia é mostrar a linha de raciocínio e não os valores valores em si, beleza? Então começamos com 0,11, depois se não gostar, nós é troca. Pois bem, se uma pessoa como você, minha cara Juliana, ela consome 0,11, 110 gramas de batata por dia, quilo de batata por dia, quanto que ela vai consumir em um ano? Se você consome 0,11 quilo por dia, você multiplicar por 365, porque nós temos 365 dias no ano, é o equivalente a 38,33 quilos de batata por ano, então é um pouquinho de batata, certo? Pois bem, isso aí é o que você consome, Ju. Então, basicamente, é qual que é a sua demanda anual de batata. Você já estabeleceu qual que é a sua demanda? Agora você tem que saber qual que é a sua oferta, porque a relação de um pelo outro, você vai chegar numa determinada quantidade. Pois bem, você vai plantar a sua batata no seu apartamento, aquela coisa maravilhosa. Quanto tempo, a partir do momento que você plantar, você consegue colher a sua batata? Três meses, você está estudando bem e ouviu ou conversando com alguém. Como você não sabe, é mais ou menos isso. Estou quebrando tudo. É três meses. Algumas variedades são mais precoces, outras são mais tardias, e etc. Mas mais ou menos, para a batata ficar pronta, ela vai ter um ciclo de produção de três meses ou alguns dias. Então, eu vou colocar aqui ó, o ciclo da batata. Vai ser dado em, vamos pôr aqui, mais ou menos, 95 dias, só para a conta não ficar exata. Pois bem. Se o ciclo da batata tem 95 dias, quantos ciclos você consegue ter por ano? Basta você dividir, então vou colocar aqui, ó, ciclo dado N por ano... Se o ano tem 365 dias, o ciclo leva 95 dias, é como você tivesse mais ou menos aí 3,84 ciclos por ano. Ou seja, você catou a sua batatinha, você plantou ela, daqui 95 dias você tira ela, então você tem isso aqui para consumir, você vai e planta de novo. Então, como se fosse o equivalente a 3,84 ciclos por ano. Se você pegar outras culturas, ô lindo, para você que acha que as coisas brotam no supermercado, cada um, no caso, tem aí o seu ciclo. Então, você pegar um pé de alface, uma coisa, você pegar uma banana, é outra, se você pegar uma laranja é outra, se você pegar um quilo de carne, mais ou menos é outra, né? Demora um baita tempo para você conseguir fazer com que um boi chegue aí no seu peso de corte, etc. Tá bom? Entendido a questão do ciclo. 3.84 ciclos, por ano. a pergunta que vem é o seguinte, Ju, cada vez que você se propõe a plantar uma batata, quanto de batata você vai tirar de determinada quantidade diária? Como a gente não sabe de novo, agora sim eu vou pegar o site da Embrapa, que eu acho que tem aqui, ó, nós temos aqui alguns números de referência, aliás, um beijo para todo mundo da Embrapa, não sei se alguém é que é uma baita instituição responsável por boa parte das pesquisas relacionadas à parte agronômica aí que nós temos hoje. Uma maravilha instituição. Um beijo para todos vocês. Então a produtividade, se você olhar ali, ó como plantar batata, nós temos ali que uma batata dá mais ou menos 600 sacas de 50 quilos. O que equivale a mais ou menos umas 30 toneladas de batata por hectare. É muita coisa? Se você tá falando, então tá bom. Então vamos lá, vou colocar aqui com a produtividade da batata dada em toneladas por hectare por ciclo é de... Ali tava 30, né? Mas não vou por 30 não, deixa eu ver. Eu vou por 28 só para não ficar redondo. Se eu falar que o rapaz produz 70 toneladas por hectare por ciclo, não é uma informação muito interessante, né, ô Ju? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos converter isso daí para um negócio um pouco mais didático. Bom, uma tonelada equivale a quantos quilos? Mil. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, se eu tenho 28 toneladas, eu vou multiplicar isso daqui por mil, vai o equivalente a 28 mil quilos de batatas que são produzidos em um hectare. Um hectare equivale a quantos metros quadrados? 10 mil metros quadrados. Então, se eu fizer a simples divisão ali, ó. De novo, você que fala que eu falo rápido. Eu tô pegando 28 que está em tonelada, estou multiplicando por mil para virar quilo. Então, até esse momento, eu tenho quilos de batata por hectare por ciclo. Se eu dividir tudo isso daqui por 10 mil, já que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, 10, isso. Eu vou falar que a produtividade dada em quilos por metros quadrados por ciclo é de 2,8 quilos entendeu Ju então tá bom deixa eu copiar aqui para baixo quilos por metro quadrado o que que isso quer dizer minha linda se você pegar um quarto do seu apartamento e plantar em um metro quadrado batata esse metro quadrado que a senhora vai plantar vai produzir 2,8 quilos de batata beleza então tá bom em seguida o que que nós vamos fazer eu quero saber quantos quilos por metro quadrado vai ser produzido por ano. Pois bem, se eu consigo fazer 3,84 ciclos por ano e cada metro quadrado produz 2,80, você concorda comigo que se eu multiplicar o 2,8 pelo 3,84, você está falando para mim, ó, corta o ciclo, né? Você está falando para mim que cada metro quadrado que eu se propor a plantar no ano equivalente, ele vai dar 10,76 quilos por metro quadrado. Então isso daqui é a produtividade dada em quilos por metro quadrado por ano. Aí como que. Pois bem, se eu tenho agora ali em cima quantos quilos por ano eu vou consumir, eu tenho ali embaixo quantos quilos por metro quadrado eu consigo produzir, relacionar um pelo outro, a minha área necessária dada em metros quadrados por ano, vai ser quanto? Basta eu dividir o meu consumo, quanto eu preciso, pelo quanto eu consigo fazer, certo? Então, basicamente, minha cara, Juliana, se você consumir 100 gramas de batata por dia, considerando este ciclo e esta produtividade, você vai precisar de mais ou menos 3,5 metros quadrado por ano para você satisfazer isso. O que equivale mais ou menos ao seu banheiro? Então você pega lá, arranca aquela bosta daquela privada, arranca lá o chuveiro, arranca a pia, fia a terra lá e vai lá e planta a batata. E além disso, moçada, o que, que é interessante a gente colocar aqui como explicação? Note que, você comer o primeiro ciclo, você vai precisar esperar 95 dias. Ou seja, se você for produzir o seu próprio alimento, você vai ficar 100 dias sem comer a batata. E lógico que eu estou falando isso para batata. Agora, extrapola isso para alface, extrapola isso para feijão, extrapola isso para arroz, extrapola isso para outras leguminosas que você tem. A gente está fazendo uma linha de raciocínio. Pois bem, então você vai precisar de 95 dias. Outra coisa, a partir do momento que você plantou, você colheu ela, você vai ter ali 10,76 quilos de batata. E você vai plantar de novo, você vai conseguir colher a batata só daqui 3 meses. Ou seja, esses 10 quilos que a senhora colheu, ele vai ter que durar três meses, senão você se fudeu. Uma batata dura três meses na geladeira, minha cara? Não, vai criar até cabelo lá dentro. Aí o que, que você pode fazer, já que você quer produzir o seu próprio alimento? Você pode fazer um escambo aí no seu condomínio, né? Bate lá na porta do seu vizinho da Jaguar e fala assim, eu tenho aqui uns três quilinhos de batata que eu produzi no meu quintal, você não quer bater um rolo comigo com a sua cenoura? Entendeu? É um negócios assim meio utópico de se pensar. Então essas são dois, né, alguns argumentos que a gente tem aí para justificar. Então é bem legal você produzir realmente o seu alimento em casa, como eu disse, é uma coisa meio lúdica, né, se você tem a criança você mostra como que vem, é um negócio meio gostoso, agora não me venha justificar falando que você quer se alimentar ou alimentar outras pessoas, simplesmente produzindo alimento dentro da sua casa, que você vai morrer de fome considerando ainda que você tem que extrapolar isso para outras coisas então o que, que eu vou falar para vocês, a próxima vez que você for ver um produtor rural, você falar obrigado por me alimentar, produtor rural, também não precisa chegar nisso, porque cada um tem a sua parcela na sociedade e se fosse assim, a gente teria que ficar falando obrigado para todo mundo, porque tu todo mundo faz alguma coisa. Porque a única coisa que a gente que trabalha com agricultura pede, né, é que você não ache que o produtor rural ele é o câncer na terra. É o demônio em vida de pessoa que ele quer te matar, que não é nada disso. Ela é uma pessoa que produz alimentos, se tecnificou e faz ali a sua oferta. Beleza, judeu pra entender? Então, de novo, produza o seu próprio alimento. É muito legal ter uma hortinha ali, fazer os seus beanie nights. É bem legal, só que agora não viaja, meu querido. Não viaja que você não vai conseguir. É uma utopia. E beijo pra vocês aí também, que vão me xingar depois. Ok? Tá bom? Então, um beijo nas meninas, um chute nos meninos, e um grande beijo a todos os produtores rurais, já que a gente se alimenta por eles, beleza? Dependente do tamanho, o que, que eles produzem é muito bom. Um abraço para todos vocês. They say that once you grow crop In your face, Neil you Armstrong.